Eu imagino que você está aí em casa tomando um cafezinho da manhã enquanto assiste a gente aqui no Globo Rural. Só que eu vou me antecipar e sugerir uma boa opção para o almoço do domingo. Quem vai preparar para a gente é a chefe de cozinha, Daniele Massa. Hoje a gente escolheu uma preparação que ela faz parte do cardápio do paulista, do brasileiro. A gente vai fazer uma preparação com ovos cozidos. E é aqueles ovos que a gente faz no molho, uma preparação de vó que vem desde casa. E aí a gente está trazendo o shimeji para complementar essa refeição e para mostrar a sua versatilidade. Bora lá arriscar! Presta atenção, hein? Mas se perder alguma parte, já sabe, dá para rever tudo no Globoplay ou no nosso site, lá no G1. A receita é uma grande mistura de ingredientes. 300 gramas de chimege, uma cebola, dois dentes de alho, meio pimentão amarelo, três tomates, quatro ovos, dez colheres de molho de tomate, uns dez tomates cereja, queijo, à vontade, o seu preferido, três colheres de azeite, páprica, sal, salsa, alecrim e pimenta, também a gosto do freguês. O primeiro passo é tirar com a mão mesmo as flores do grande buquê de chimege. E não precisa lavar. O cogumelo ele é uma esponja, então todas as vezes que a gente molha ele, ele vai começar a absorver líquido. E aí quando ele entrar na preparação, ao invés de ele absorver todo o sabor do líquido da preparação, ele já vai estar tá saturado de água, ele já vai estar tá cheio. Aí você deve cortar em cubinhos o alho, a cebola, o tomate e o pimentão. Hora de acender o fogo e aquecer a panela. Joga o azeite e a cebola, até ela ficar douradinha, sabe? Põe o alho, o pimentão e o tomate. Já vai dando aquele cheirinho gostoso de almoço, de mãe ficando pronto. Deixa apurar um pouquinho até desmanchar. Agora, o molho de tomate e os temperos. Sal, páprica e se quiser, pode botar pimenta também. Vou colocar pouquinho. Mexe, mexe, mexe e decora com os tomatinhos cereja em volta. Com a ajuda de uma colher, você vai abrir uns buraquinhos na receita onde a gente vai encaixar os ovos. Aí entra a estrela do prato, o chimege, mais uma pitadinha de sal e queijo, muito queijo. Queijo com shimeji combina bastante. Então pode abusar aqui do queijo junto com o shimeji. Para fechar, um pouco de salsinha. E é só deixar o shimeji e os ovos terminarem de cozinhar. Mais uns cinco minutinhos. Dá para servir com pão ou torrada. Aliás, é nessa hora que todo mundo fica com inveja do repórter, né? Vamos lá, chefe, passa pra cá esse prato. Bonito, pelo menos, ele tá, né? Olha, dá pra sentir a textura do, do shimeji, né? E a crocância? Ele ainda está crocante, ele absorveu um pouquinho dos sabores dos outros ingredientes e o sabor dele fica super mais agradável.